Meus amigos, saiu, cara. Finalmente saiu o primeiro trailer de Resident Evil Welcome to Recon City, quase que eu me embolei pra poder falar aqui, onde a gente vai ter um vislumbre assim completíssimo, como é que tá a parada, bichos, personagens e tudo mais. E nós vamos assistir esse negócio aqui com vocês. Eu ainda não assisti, então vou assistir pela primeira vez e tal, e depois tecer alguns comentários. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Nobre e vamos ver como é que tá esse negócio aqui, rapaz. Então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e deixa aqui embaixo nos comentários também, caso vocês já tenham assistido, né, as suas opiniões acerca do trailer, se você gostou, se você não gostou deixa desejar, se vocês acharam meio zoado alguma coisa e tudo mais então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela que eu já deixei aqui no esquema pra gente poder começar a assistir juntos, entendeu? Vamos lá, pessoal bora ver qual é desse negócio aqui depois a gente vai comentando algumas partes aqui do filme, beleza? Sim, bora! Wow. Tá legendado tá Opa every story has a beginning discover the origin of evil why are you back here Claire your conspiracies weren't true when we were kids're not true now we need to expose umbrella watch this. I'm afraid Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town. You see, umbrella, they have an incident. I'm talking Chernobyl if you know what I mean. People are getting sick. You gotta help us, Claire. Let the world know what's really going on. What's this Eita música Esse é o Leon, né, mano hum. Essa musiquinha, mano Essa musiquinha vai feder Olha, cara, aquele... Esse rapaz aqui, aquele ator Eu conheço ele de outros carnavais aí De outros filmes Ele tá em todo tipo de filme, mano Aquele do cabelo branco Vamos fazer uns experimentos, pá Olha, é a casa, mano Mano, bem diferente o esquema do plot, assim é... O cara mandando um vídeo pra Claire pra ela descobrir... Que ele descobriu não sei o que, pra ela investigar... Ah, mano, essa música vai... Nossa senhora, que isso, mano? Mano, <risos> tem, tem umas coisas aqui no... Mano, <risos> olha, parece que tá da hora em alguns pontos, tá? Eu sou muito fã de Resident Evil, cara, joguei bastante assim os primeiros e tudo mais. Só que pelo jeito aqui, a história ela tá sendo contada de uma forma que é a Claire que parece que vai conduzir as paradas, né? Tipo, igual o cara lá que faz o Chris, se eu não tô enganado, começa falando sobre a Claire... Pô, para com essas obsessões suas, não sei o que e tal O cara vai e manda aquele vídeo pra ela lá sobre os experimentos e tal E aí eles devem ir pra poder investigar o que que tá rolando É mais ou menos por aí, pelo que eu entendi aqui do trailer, tá? Aí, cara, nós temos algumas coisas que acontecem aqui E eu preciso comentar primeiro Essa parada de computação gráfica, velho É uma coisa que não tem como A gente nota logo de cara Esse cachorro aqui, mano, ele tá muito esquisito, velho meu Deus do céu, eu não sei o que pensar, mano, é muito bizarro, tá muito bizarro Não sei se na versão final do longa pode ser que esteja melhor, alguma coisa do gênero aí Mas esse cachorro aqui, ele tá bem bizarrinho em termos de computação gráfica Apesar de que tá muito bem representado aqui, ele todo podrizão aqui, né, todo escroto e tal, ficou massa Mas alguns aspectos aqui em termos de cores e tudo mais, dá pra poder notar um CGIzão muito forte, sabe Obviamente eles teriam que usar CGI, poder fazer os cães, né, mas daria para poder ser melhor a gente já viu CGs melhores por aí uh, Vamos lá, deixa eu passar um pouco mais pra frente Que tem um outro ponto aqui que eu preciso comentar Nossa olha esse zumbi aqui, mano, da hora, hein Um pouco mais pra frente aqui ó. É que aparece um outro bicho Que a gente viu também que tá uma computação gráfica O Licker, parece que tá da hora, mano O Licker, ó, ó o da massa aí ficou, ficou legal, hein Esse bicho aqui, meus amigos, ó É outro também que a computação gráfica Ela tá bem evidente, assim, sabe É que nem eu falei a questão do cachorro lá Eles têm que usar computação gráfica mesmo Pra poder fazer esse tipo de monstro aquele tipo de efeito no cachorro e tudo mais Mas dá pra eles fazerem de uma forma Que não fique tão aparente Que não fique parecendo CGI de jogo de videogame Por exemplo, entendeu? Trazendo um aspecto, digamos, mais realista pra parada Aqui a gente tem a cena do rapaz lá falando, né? Que ele tá com medo, que a galera tá fazendo uns experimentos meio louco lá As pessoas estão adoecendo e tudo mais E aí é onde eles vão investigar O massa do negócio aqui é que tem várias referências aos games principalmente, entendeu? A gente vê uma cena lá, por exemplo, do primeiro zumbi Essa cena específica aqui, cara Todo mundo que jogou Resident Evil 1 aí Tá bem familiarizado com essa cena aqui do zumbi, o primeiro zumbi do jogo, né? Quando você chega perto assim, ele dá aquela olhada pra trás assim pra você, com aquele olho frio, sabe, sem vida e tal. Aí ele levanta e começa a ir atrás. Então, assim, tem muitas coisas de referências que ficaram bem legais mesmo. A parte do Licker no teto, como a gente acabou de ver aqui também, eu acho que ficou uma referência bem bacana. A gente tem a mansão e tudo mais. Aí, ó, o zumbizão aí olhando pra eles, né? Naquele olharzão, tipo, vou te comer. E assim, dá pra ver que eles estão alterando bem em termos de história como as coisas acontecem. Parece que certas coisas ali vão acontecer meio aqui em paralelo, entendeu? A galera vai pra casa ali, aí a Claire e o Leon já estão ali também tudo, então eles estão alterando a história, como a gente pôde notar aqui deles apresentando pra gente. Vamos ver como é que isso vai ficar no material final. Eu continuo sem hype com relação a esse filme aí, espero me surpreender. Esse Leon que eles apresentam ali pra gente... Ele ainda não me convenceu, cara, esse Leon e eu, Em alguns takes, em alguns frames, assim Parece que tá da hora Olha pra você ver o leak no teto ali, mano É uma referência a Resident Evil 2, se eu não me engano Se eu não me engano, não, né? É uma referência a Resident Evil 2, no caso Eu só não percebi exatamente ali o um momento Mas parece ser um corredor da RPD mesmo ali Assim como acontece no game Mas, pelo trailer, assim Eu não hypei nem nada disso não Tipo, daquele jeito Pô, tô louco pra poder assistir o filme Tô curioso Tô curioso poder conferir ainda pra ver qual é, mas eu não tenho muitas expectativas do que vai rolar esse negócio aí assim não, viu, cara? Sinceramente, esse cara aqui que eu tava falando, ó, esse cabelo branco aí, ó, ele já apareceu em vários tipos de filmes, assim. Eu já assisti seriados com ele, filmes diferenciados, dos mais diversos tipos, desde coisas muito boas até algumas bem zoadas, cara. Vocês querem saber uma produção zoada que esse cara participou? O Street Fighter a lenda de Chun-Li. Ele que faz o bison, pra vocês terem ideia. Então, assim, <risos> obviamente não dá pra poder julgar um filme por conta de um ator, claro que não, né, pessoal? E até porque ele participa de um outro seriado que eu gosto muito, que é o Suits, e ele desempenha um papel legal, entendeu? Eu acho que ele é um cara bem versátil, só que às vezes a escolha dele não é muito legal com relação às produções, entendeu? Que ele escolhe umas paradas meio zoadas pra poder participar. Legal ver essa cena do estacionamento aqui também, o cachorro ali aparecer, Inclusive no Resident Evil 2 eu lembro vividamente dessa cena quando o cachorro ataca a gente E aí vai lá e nos salva e tudo Então assim, parece que eles estão misturando muitos elementos dos dois primeiros jogos ali Tem alguma coisa errada acontecendo O cara manda aquele vídeo pra Claire Ela convence o Chris aí ajudar Eles vão pra mansão ali O Leon se envolve de alguma forma nessa história Acaba indo com eles E aí as coisas vão começar a desenrolar Os zumbis ali, cara, eu achei até legais A história eu ainda não sei Tô curioso pra poder ver como é que vai ser e tal Mas o que me pegou foi muitas coisas Relacionados a computação gráfica, cara Poderia estar tá bem melhor, entendeu? Ainda mais para um, uma franquia como Resident Evil Uma empresa como a Capcom e tudo mais Que tem uma granazinha que eles poderiam investir para o negócio ficar bacana Mas vamos ver, né, pessoal? Vamos ver E agora eu quero saber de vocês aí O que vocês acharam desse trailer de Resident Evil Welcome to Recon City Se vocês ficaram animados com o que vocês viram Com essas mudanças em termos de história ali e tudo mais Como vocês acham que isso vai desenrolar Como é que ficaram os personagens para vocês E a questão da computação gráfica também